Boa tarde, agradecemos a todos por terem contado, vamos continuar com o nosso tutorial de IPv6, agora vai continuar meu, meu colega Wesley Clomé, que é amigo da Casa da Internet faz muitos anos, tem nos apoiado em cursos, webinars, podcasts, entre outros, a empresa dele é a Telecom Treinamentos, e vai falar sobre isso Obrigada, Wesley, por estar mais uma vez aqui conosco. Bueno. Bom, Compartilha. vamos compartilhar a apresentação. Bom, muito obrigada a todos por estarem aqui e vamos tratar um pouco sobre essa questão de data centers, 6 OnlyFans e Eu acredito que a Ali hoje de manhã não estava aqui, estava no, no LACPIRIN Forum. Uma apresentação sobre peering e IPv6 e não pude acompanhar, mas tenho certeza de que vocês tiveram uma muito boa introdução sobre o Inatis 4 e todas essas técnicas de transição, pois precisamos urgentemente fazer um, o mais rápido possível a transição de IPv4 para IPv6 e, obviamente, isso pela implementação de IPv6 onde for possível. E vamos falar agora sobre os dados data centers, que também são uma parte bem importante das redes, de fato, é onde estão armazenadas todas as informações. E qual é a importância de que tenhamos data centers hoje? Podando em IPv6. Acontece quanto mais data centers, mais servidores, mais serviços web a gente tenha em IPv6, estaremos fazendo duas coisas fundamentais. A primeira favorecer o tráfego em IPv6, isso é, aumentar o tráfego em IPv6. Atualmente o um ISP médio tem em torno de 80 a 70% até mais de tráfego em IPv6 nativo, e quanto mais servidores a gente acrescentar com IPv6, maior vai ser esse tráfego, e mais interessante vai ser para que o usuário possa ter IPv6 e acessar conteúdos em IPv6 only. A segunda razão é que quando usamos ou implementamos recursos de redes nativas em IPv6 para data centers, também estaremos poupando de IPv4. De IPv4 sabemos que é um recurso escasso e muito caro, e quanto mais a gente possa poupar, mais poderemos aproveitar os poucos endereços de IPv4 restantes. Então, essa aqui é uma apresentação minha, bem breve. Vocês poderão, dessa apresentação, fazer download no site do... Poderão fazer o download dessa apresentação no site... Do, do evento e para poder levá-la e tê-la como material de consulta adicional. Nesse material, nessa apresentação, vamos conversar sobre conceitos de como ter um data center eh, IPv6, only, ou unicamente em IPv6, usando técnicas de IPv4 para IPv6. Quando temos um data center com servidores web funcionando unicamente em IPv6, para que as redes legais possam ter acesso aos seus servidores, precisamos de técnicas de transição, que seriam, essas técnicas, ou que seriam essas técnicas de transição. Da mesma forma que o NAT64, que possibilita que redes IPv6 possam acessar conteúdos da IPv4, da mesma forma que de IPv6 para ipv IPv4 para IPv6 faz que os servidores que estão unicamente no IPv6 possam ser acessíveis por meio de redes armadas em IPv4 sempre que eu vou tratar de IPv4, eu vou me referir a essas redes como redes armadas ou legadas porque o protocolo IPv6 é o protocolo padrão da internet, vamos começar falando sobre o seguinte o que é isso? é um protocolo é, padronizado de pela RFC 2765, que é o State of the ICMP Translation. Esse protocolo faz traduções em armazenamento de estado entre redes IPv4 e IPv6. Como seu próprio nome refere, é um protocolo de tradução tanto de pacotes IP como do protocolo ICMP. Isso é muito interessante porque quando fazemos um ping para um endereço IPv4, que está no tradutor, está no SIT, esse endereço não é atribuído a nenhuma interface de rede. Portanto, o SIT faz a tradução do pacote SMP a IPv6 e manda para o servidor que tem esse IPv6 configurado e o um ping para o usuário transparente. Então, o usuário que está encaminhando uma requisição de eco-request em IPv4, esse IPv4 do outro lado não existe configurado em lugar nenhum, a resposta é resultado de uma tradução que faz o ICMP para IPv6, isso é muito interessante. Aqui temos é um exemplo de como é que isso funcionaria. Do lado direito, temos uma rede 100%... Do lado esquerdo, temos a rede 100% IPv6 e do lado direito, uma 100% de IPv4. Essa máquina que está aqui no meio do cenário é uma máquina de tradução. É um Relay que é responsável por fazer chegar os pacotes de um lado para o um. outro, é como se estamos executando duas pilhas IPs diferentes. Essa máquina, o servidor neste cenário, funciona como uma rota o padrão, recebe todos os pacotes que vêm de um lado para o outro lado. Agora, temos uma tabela referencial aqui para cada endereço IPv4, tem um endereço IPv6, especialmente atribuída e que será o endereço IPv6 ao qual eu encaminharei este pacote. Desculpa, então IPv4 para a esquerda e IPv6 para a direita. Os pacotes que chegam a IPv4 serão encaminhados a endereços IPv6 relacionados na tabela. Os pacotes de IPv6 para IPv4 também se encaminham por meio das informações existentes na tabela. Então, esse lei é o responsável pela tradução e um data center, em implementação de data center, seria o responsável por receber todas as requisições em IPv4 e transformá-las para IPv6. Isso pode parecer um pouco estranho ou simpático o conceito, mas saiba que já tem data centers bem grandes e funcionam exclusivamente em IPv6, uma rede social muito exclusiva, tem seu data center exclusivamente em IPv6, usando o site para data centers, Isso é, todos os seus servidores estão em IPv6 e os usuários que ainda são legados, ou seja, são usuários que apenas têm IPv4, eles passam por um processo de produção. E aqui eu abro parênteses para falar uma coisa que talvez vocês não tenham percebido ainda, se para o usuário em IPv4 chegasse esse servidor em IPv6, que ocupa uma tradução, isso quer dizer que esse usuário vai ter uma pior experiência de navegação que o usuário em IPv6 nativo, que não vai passar por nenhum processo de tradução. Vocês conseguiram acompanhar? Então, se quisermos entregar a melhor qualidade possível, a melhor experiência possível ao usuário, temos que fazer o máximo esforço possível de entregar IPv6, ao usuário para que ele possa originar as conexões diretamente em IPv6 e não em IPv4, passando por um carry green NAT ou qualquer outra coisa, fazendo o roteamento pela internet para chegar até o center e passar por mais uma tradução. Portanto, para cada tradução que acrescentamos no tráfego do usuário, pioramos sua sensação de conectividade e sua experiência de navegação. E no final, o que a gente quer entregar aos usuários é uma boa experiência. Bom, falando um pouco do site para data centers. Este site para data centers... É padronizado pela FC7755 e faz a mesma coisa que já conto para o CIT, mas está focado no conceito de data centers. No cenário anterior. Podemos usar redes locais, redes empresariais, a metade IPv4, a metade IPv6, e tudo funciona. Agora, no contexto de data center, vamos ter uma conectividade desse tipo. Neste diagrama, temos o servidor do data center, a máquina virtual, e o servidor web, por exemplo, e tem exclusivamente um IPv6. Tem conectividade estranha, internet em IPv6 e não tem nada de reverb. Aqui temos o Border Relay né? e ali temos uma tabela EIM. Nessa tabela EIM temos uma referência de um IPv6 para um IPv6 e com isso o usuário. Que tem apenas IPv4 pode acessar ao servidor web em IPv6 e perceber que está passando por essa tradução, por esse processo de tradução. Com isso, podemos fazer crescer nossos data centers configurando apenas. Uma família de endereços IPv6, que é IPv6, e deixamos tudo que é IPv4 para não haver acesso a redes legadas no Borderline. Neste caso, quais são as vantagens? O servidor com apenas IPv6, não é necessário ter duas regras de firewall para IPv4 e IPv6. Se só tiver, temos IPv6 configurado, não é necessário, não é interessante ter regras de firewall para IPv4. Uhum. Temos ainda algumas é, facilidades que fazer que os usuários possam acessar diretamente por, via IPv6. Já terem vantagem de não passar por traduções. Aí estamos, é, temos em vista que as redes se tornem exclusivamente IPv6. Então, são vantagens dessa implementação de data centers em ipv 6 uma curiosidade interessante é que para o border relay, para esse IPv4 que recebe aqui, vamos ter uma entrada DNS. Ah, isso é só em IPv4. Inclusive, quando a gente executar o comando de. Vocês vão testá-lo ali com seus computadores também, junto comigo. Quando a gente executar esse comando de para esse endereço, vamos perceber que só vamos ter uma resposta. No entanto, o servidor web está executando o IPv6. E para o IPv6 podemos também criar uma entrada com quatro. Em resumo, para que o mesmo servidor web possa ser acessível, tanto por IPv4 enganado ou legada, passando pelo border relay e passando por IPv6, temos que configurar duas entradas MS, uma entrada para a especificamente com o endereço IPv6 configurado o servidor web e uma entrada A para o border relay para IPv4 que está configurada no bordo de O mapeamento de é feito baseado na rfc 652 O que fazemos com o mapeamento? Para que ele funcione, a gente reserva uma faixa barra 96 que abrange todo o espaço de endereços IPv4 e, com isso, fazemos o um mapeamento. Por que barra 96? que a gente gastar 128 bits de um endereço IPv6, o total de endereços IPv6, menos 96, vamos ter 32 bits. Nesses 32 bits, abrangemos todos os endereços IPv4 existentes de único 96. Com isso, fazemos esse processo de tragação. O mesmo Border Relay pode gerir tráfego para diferentes servidores web e também serviços, diferentes serviços no mesmo dataset. Com isso, usamos EAM, que é o Explicit Address Mapping, e é mais menos que o um mapeamento explícito entre endereços IPv4 Y IPv6. ¿Eso significa que cuando un IPv4 llega a un destino IPv4 específico? De un puerto 80, de un puerto 443 a una determinada IPv4 específica, cuando llegue ese paquete, se hará automáticamente una traducción. Automáticamente, un estado. Y ese paquete se encaminará con destino a la parte interna del datacenter, haciendo así que la conexión, sea la que la que conexión. La conexión. se ha desde el servidor en IPv6 y desde el host o del dispositivo que está accediendo en IPv4, totalmente transparente para el usuario. Neste diagrama, temos um exemplo de como funcionaria isso. Neste diagrama, temos como funcionaria isso. O dispositivo que está à esquerda, que é o 203.0.113.50, quer enviar um pacote a este outro dispositivo, ou nosso servidor web, que está executando apenas IPv6. À esquerda, temos IPv4 only, e na direita, IPv6 only. O originador do pacote é o 203011350, que é nossa estação que fica à esquerda. E o destino do pacote, vocês poderão ver que não é um destino em IPv6, é um destino de IPv4. Se fosse um destino IPv6, seria irreconhecível. Essa conectividade não poderia existir. Esse 192021, quem é? é o nosso Border Relay. É o servidor encarregado de fazer as traduções dos pacotes e das conexões entre ipv 4 e ipv 6 Quando o pacote chega ao Border Relay, automaticamente ele muda o cabeçalho do, cabeçalho do pacote e começa a ser o endereço IPv6 do Border Relay, e esse pacote é encaminhado ao servidor web, agora todo em IPv6. O pacote de resposta se origina diretamente no servidor web em IPv6, e é encaminhado ao endereço IPv6, que é o endereço do Border Relay. Vocês podem ver aqui que neste exemplo, no sufixo do endereço de origem, temos aqui o 203.0.113.50, que é o endereço de origem do host que iniciou a conexão. Ou seja, essa informação vai junto com, para IPv6. E justamente vai nestes últimos 32 bits do endereço em IPv6. Então, sempre vamos ter essa informação da IPv4, dos 32 bits da IPv4 correspondentes encapsulados nesses 32 bits restantes desse endereço IPv6. E ao responder esse pedido, o servidor envia desde o endereço IPv6 de origem, 2001 db 8 1234 ao endereço IPv6 também, porque de IPv6 não é possível ter comunicação direta com o IPv4. Esse IPv6 também, 2001, PB8, 46, 2.2.203, 0.113, 50. Quando esse pacote chega ao Border Relay, o Border Relay se encarrega de eliminar a porção de IPv6 da, do endereço de origem e de destino e revisa no mapeamento para enviar o pacote novamente para o endereço de destino, que neste caso é a estação, em IPv4. Novamente, o usuário nem sabe que isso está acontecendo, não percebe que todo esse processo existe. De fato, quando muitos de vocês têm acesso a uma rede social, vocês não sabem que isso existe, ocorre, mas é exatamente isso o que está acontecendo. Aqui neste link, vou ficar devendo, porque há, um, um, há duas horas atrás, esse servidor web deixou de funcionar, porém, Assim que possível estará disponível novamente para que vocês possam entrar nesse link. Nesse link está todo o material, todos os comandos executados nesse laboratório. Porém, vamos ver comando por comando como funciona na implementação. Para isso, vamos usar JU. O JU é uma maravilhosidade mexicana. Foi desenvolvido por Nick México. Pelo LACNIC México, junto com a Universidade de Monterrey, sim, com a Universidade de Monterrey, aqui no México. E, desde o meu ponto de vista, é uma das ou a melhor implementação que existe para a DC, 464 Slide, etc., com base em software livre. Não é necessário pagar uma licença, apenas instalar o Linux, descarregar o software e depois ter o código o código fonte e tudo vai funcionar de maravilha já existem implementações que usam Ju tanto para City T6 como para 464 exlat vamos dar uma uma mirada no laboratório vamos dar uma olhada então no laboratório Este laboratório é uma parte, na verdade, eu vou apresentar uma parte de um laboratório que já foi apresentado em outras versões deste tutorial, onde apresentamos também o 464XLAB. Este laboratório está conformado da seguinte forma, aqui tem uma conexão externa de internet que chega nesse border. Alguém pode me dizer que tipo de router é esse? Que qual é o fabricante? Me um CCR 1036. Eu acho que é um CCR 1036. Então, muitos, de acostumbrados... muitos de vocês já estão acostumados com o não... e vão ver que aqui precisamos apenas fazer um roteamento. Temos esta máquina, que é o nosso site DC, e temos o servidor web em IPvC only. Vou abrir aqui. Vou fazer o seguinte. Para que seja ainda mais fácil para vocês. SSH, Debian 2804, 54 casa 8, 54 casa 1. favor, Por favor, sem ataques de DOS, hein? É uma IP global. Estou aqui com SSH. Não conseguem ver bem aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou fechar esta tela compartilhada e vou fazer o seguinte. Agora sim. Este é o fabricante da mágica. É a máquina que faz o cip -TC. É um Debian muito comum com o JOOL instalado. Vou dar aqui um history histórico para poder pegar os comandos usados para subir essa instância de JOOL e que funcione. Depois de ter o JOOL instalado, vocês poderão realizar os comandos de instalação do JOOL Nesse link, que em breve voltará a funcionar. Depois de instalar o Joule, precisamos fazer um Mode Pro JouleSit, Instance add Netfilter, pool 6. Aqui vamos definir o pool diagonal 96, barra 96, que vamos usar para o processo de tradução. Nesse pool 96, vamos poder englobar todos os endereços IPv4 que existem, todas, porque temos outros 32 bits disponíveis. E no terceiro comando, o que fazemos é um dual-seat, EAMT, add um IPv4, que é a IPv4 que receberá o pacote, Seja o pacote IP ou ICMP, e a IPv6, o IPv6, que é o IP responsável por, respons por receber o pacote transmitido pelo servidor web, em IPv6. E assim já temos tudo funcionando. Uma curiosidade. Vou regular isso aqui. Uma curiosidade é que aqui temos. Este IP 192.168.250.18 é um IP privado é está passando por alguns discernimentos de porto para que funcione e que vocês possam provar os acessos. Porém, se olhamos tudo o que tem a ver com esta... Máquina, esse IP address show, essa máquina 192, 168, .258 não existe aqui. O que existe é um endereço IPv4, 192, 168, .256, que é IPv4 por onde se recebem os pacotes em IPv4. E temos também nessa interface, NS3, uma IPv6 de APLINK. E se fazemos o ping, 192, 168, 250, 18. Esse endereço não está configurado em nenhum lugar, mas recebe ping. Vou só fazer uma coisinha. Vamos ver se consigo abrir novamente. 28... 28. Bem, vamos fazer aqui um ping e vamos deixar que o ping funcione. E aqui conseguimos ver que, quando damos o comando dual stats display mostra a quantidade de pacotes recebidos em IPv6 e em IPv4, o estado de sucesso da tradução e tudo que foi originado em IPv6, em IPv4 e que foi feita a tradução. O ping continua e podemos olhar novamente que ele continua em aumento, 71, 77, 88, 94. Isso mostra que essa tradução está se executando de forma sucessiva e com Sucesso! Mas até agora o que fizemos foi apenas olhar os comandos, que são três, para que isso funcione. Fizemos ping e não fizemos nada interessante ainda. Então, vamos acessar o servidor web em IPv6. Eu vou entrar pelo IP. Mas, já temos um nome de domínio, 54C830, IP address show, 4.2 seria, 34.2. Pronto. Este é o nosso servidor web, em IPv6 only. Como eu sei que é IPv6 only? IP address show. que temos de IPv4 aqui? Apenas um endereço de loop 00701. Só isso. Nada mais de IPv4 neste servidor web. E vamos ver como ocorre a mágica. Vocês podem testar? Vamos testar juntos. Vou fazer aqui um dig em um endereço, em um domínio, que é o ipv4-on.telecom.solutions. Aqui, entrada... aqui eu tenho uma entrada A. Para esse nome de domínio IPv4ONI.telecomisp.solutions. Vamos tentar fazer um dig com quad A para ver se temos alguma coisa de IPv6. Não temos nada de IPv6. Esse endereço, esse nome de domínio ipv 4 solutions está vinculado por uma entrada A a uma IPv4 pública 143.255.140.89 esse é o endereço público que está no router de border do nosso laboratório está aqui neste router e é onde se faz o redirecionamento de portas para IP 250.18 porque aqui dentro já temos um IP privado. Vamos fazer um ping, ipv4only.telecom.isp.solutions. IPv4 Aí temos o ping e vamos ver aqui se temos um aumento nos pacotes recebidos pelo JU. Temos aumento dos pacotes. Vamos ver aqui. Não, tenho. Não tenho TCP Dump. Não, vai demorar muito. Ok, o ping, ping funciona, funciona. Agora, perfeitamente. Agora temos um novo nome de domínio nome que podemos testar, que é o nome de domínio IPv6 Only. IPv6 only este já tem uma entrada Quad A e não tem entrada A. A entrada Quad A é o 2804-54-C8-2.30-2.4-2.2, que, de forma curiosa, é este servidor web. Ou seja, o que estamos fazendo aqui é exatamente o que está neste diagrama. O que é IPv6 se conecta de forma direta ao servidor web e o que é IPv4 deve passar, atravessar o Border Relay. E assim podemos também testar o ping. a ipv6 only .solutions. Me diz que não existe ping, porque não existe endereço ipv4 assignado, mas se coloco ping 6, funciona. E aqui, vamos ver. Alguém possivelmente está tentando ter acesso. Bem, o que vamos fazer agora é um teste. Vamos entrar nesses dois endereços pelo navegador web e vamos ver se a página vai abrir. IPv6 Only convida vocês que estão com seus computadores e queiram testar IPv6-only.telecom.isp.solutions, e o outro que é IPv4-only.telecom.isp.solutions. IPv4-only.telecom.isp.solutions. Temos aqui dois endereços web, dois sites que foram configurados para que possamos ver que é possível configurar endereços diferentes, porém, para um mesmo nome de domínio, eu posso criar uma entrada A e uma entrada quad A. Se o site da minha empresa.com.mx, entrada A, entrada 4 quad A. A entrada quad A para IPv6 diretamente do servidor web. Entrada A para o border relay que vai estar, vai ser o responsável de fazer o processo de tradução. Enquanto vocês estão brincando, tentando entrar. O que eu fiz aqui foi editar essa página, index, para que vocês possam ver que eu editei apenas uma vez, uma só página, e vamos atualizar o IPv4 only, e vamos atualizar o IPv6 only. Ou seja, é transparente para o cliente que está com o IPv4, que ele realmente está acessando um servidor web em IPv6. No caso, se vocês fazem um teste de desabilitar o IPv6 no seu computador e fazem a tentativa de acessar o IPv6 only, vocês não vão conseguir acessar. E se vocês fazem a tentativa de acessar o IPv4 only, vão ter acesso. Mas, por favor, vou pedir sinceramente, não desativem IPv6. Abrindo outro parêntese aqui nessa apresentação, alguns ISPs, quando tem problemas de sites ou destinos que não funcionam o IPv6, a primeira reação é desativar o IPv6, desabilitar sessão GBP, ou ver todas as configurações que foram realizadas e modificar tudo, mas não façam isso. Esse não é o objetivo. O objetivo é massificar cada vez mais o que é o IPv6 para usuários, com o objetivo, claro, que os usuários possam ter acesso à internet, IPv6, e que cada vez mais tenhamos mais tráfego, mais usuários e mais conteúdo em IPv6. Quantas mais vezes nós começamos a desativar e descomissionar tudo, desabilitar e jogar tudo abaixo, mais tempo vamos demorar para chegar em uma rede IPv6 que seja completamente funcional. Claro que a receita para ter uma rede IPv6 funcional em uma implementação, especialmente de última mídia, é fazer os testes antes de começar a entregar aos usuários, ou seja, criar um ambiente de teste, de provas, e nesse ambiente poder fazer todos os testes possíveis e impossíveis para garantir o funcionamento do IPv6. E com isso, claro, teremos sucesso. Perguntas até aqui? Nada? Acho que vocês estão dormindo depois do almoço. Estava gostoso, né? Microfone, por favor. O sistema operativo que você tinha com o servidor, qual era? Debian, sim, eu uso o Debian 10, 11, é fantástico para isso. Mas você pode usar qualquer um dos que o Ju recomenda. Eles recomendam, eles têm todo um tutorial. Vamos explorar um pouquinho esse site, agora que temos um pouquinho de tempo. Ju GitHub. Vamos ver se vocês conseguem compartilhar minha tela, não? Ju é este aqui. Aqui no site do Ju, temos a parte para fazer o download, como instalar, e na parte de documentação, temos instalação em Debian, Ubuntu, Alpine, Open Source, OpenWRT e os tutoriais básicos de SITs e de SITs DC. Foi aqui que eu estou mostrando tudo que apresentei hoje, claro que mudei algumas coisas. Coloquei alguns desenhos para ficar um pouco mais didático, alguns textos adicionais, mas o tutorial é o mesmo que está aqui. E aqui está tudo de site e também do site com EAM. E funciona perfeitamente. Pergunto, alguém já tentou usar o Ju para alguma outra implementação? Ninguém testou? Do México, quem já conhecia, Ju? Que não seja meu aluno, porque meus alunos, claro que já conhecem. Pessoas do México, conheci... quem aqui é do México? Quem é local? Ok. E de vocês, quem já ouviu falar de Ju? Então, vocês estão perdendo uma grande preciosidade mexicana, porque é fantástico. Tem algumas implementações de Ju, Jordi, por exemplo, tem algumas é, implementações que funcionam muito bem com o Ju. É realmente é uma preciosidade que se exporta do México para o mundo, que vocês também podem testar. Então, quero animar vocês a. Estar os laboratórios por Debian ou por Ubuntu, a, qualquer que vocês achem interessante. E o mais interessante é que eles são abertos na lista de promoção para tirar dúvidas. Na lista de mailing, você pode se anotar, se inscrever na lista, mandar o correio, o seu e-mail, e aí os desenvolvedores podem tirar suas dúvidas interessantes sobre isso e sobre a sua implementação. Vamos aproveitar que estamos falando um pouco de Ju e que temos ainda um pouco de tempo. Vou comentar sobre o 464XLAT. Está aqui, nesta máquina virtual, o 464XLAT. XLAT. Do meu ponto de vista, é a melhor técnica de transição para IPv6 atualmente. atualmente. O, que, o que custa é, geralmente, ter um suporte ativo para o 464X de, de fato, podemos ter o suporte fazendo o download do WRT. Mas a maioria das ISPs, quando se instala o firmware de terceiros, perdem muita qualidade das redes Wi-Fi, ou seja, a estabilidade da velocidade, quando o firmware padrão é possível de enviar, transferir 200 ou 300 megabits por segundo em uma rede com 5 GHz, por exemplo, e um Wi-Fi de bom alcance, quando mudam a... OpenBWRT, isso se reduz consideravelmente, então muitos ISPs não acham interessante é interessante instalar isso. Porém, existem CPs que já têm o suporte nativo do 464XLAT, de fato, alguns CPs de Kali com alguns fabricantes específicos já têm, e é muito bom, o conceito de 464XLAT, é que na CPE do usuário, aqui neste caso representado pelo OpenWRT, o usuário terá apenas... Deixa eu para um pouco mais de zoom. O usuário está aparecendo. O usuário recebe na sua conexão apenas IPv6. O usuário continua a ter dispositivos que lêem é IPv4. Como fazer para que esses dispositivos tenham, possam fazer a navegação? O quadro meia quadra vai encaminhar o pacote IPv4 sobre a rede IPv6 até o Pelate, que vai se encarregar de fazer a tradução. Neste cenário, por padrão, numa rede IPv6 only, ia ser. Um NAT aqui deste lado, na IPv4, e outro NAT no BNG, seja NAT ou qualquer outro No com esse NAT, não existe esse gráfico. Esse se encapsula no E no Interláct, então, tem, tem uma forma de fazer a conexão entre IPv6 e IPv4 possibilitando que o usuário continue a acessar conteúdos em IPv4. É, parece ser muito interessante essa implementação, Tem implementações bem-sucedidas na nossa região, alguns estão em crescimento ainda, e esperamos que mais ISPs possam ter coragem de fazer alguns testes com 464XMAT, e eu refiro que é interessante fazer esses testes e também colocar pressão nos fabricantes de CDS que cada vez mais possam incluir mais suporte para a 464X Mágenes em suas certezas, para que então possamos usá las sem sofrer esses problemas de redução de capacidade de firmware ou de routers por firmware que não é o original da CBE. E com isso também mais uma dele adicional que muitos me perguntam se eu uso para para o quadro é, meia para XMAT e Sejanat não é a mesma coisa? Não, senhor, não é a mesma coisa. O Sejanat é vai requerer dois NATs, no 464XMAT, x não. No CGNAT, você vai continuar usando muito PV4, no 464XMAT, x a otimização é para forçar ao máximo o uso de PV6. Então, o contrário de PV4 vai ser o que é evitável, o que tem que ser em PV4. E qual implementação é a mais simples de fazer atualmente no caso de implementações de última milha? É a dual stack. que eu queria Essa dual stack que seja, sim, é a mais simples, mas não é a mais interessante. Quando falamos sobre... ...a os assistentes. Quienes aqui têm seus próprios recursos IPv4? Quem aqui tem seus recursos IPv4? Ok. Quemes lo han conseguido? Like... Últimos... Certo. Quem conseguiu nos últimos dois IPv4 nos últimos três anos. IPv4 nos últimos três anos. Chegaram ao onde... <todulho> cerre eh, do site. Chegaram a ser em uma das assim porque em março, abril de 2017, se esgotou o IPv4 no LACNIC, e os que entram hoje têm, seis, têm solicitações aprovadas, entram numa fila muito longa, e o prazo previsto é para 2029. Então, são sete anos. Portanto... Não sei se vocês estão de esforço Querem seguir crescendo la, as redes de vocês e só há um caminho. Eu creio que suas redes continuem a crescer e tem um único caminho. Um caminho. Implementar Não, o IPv6, esse é o único caminho. O 6, que IPv4. É, é, artes de e o IPv6 e o IPv4 do Carrier. E, de, 3, 1, 2, es la manera con con que pueden sobrevivir. La forma como pueden sobrevivir. Buena pregunta. ¿Y quiénes tienen IPv6 implementados? Y buena pregunta. ¿Y quién tiene? Sin IPv4. 4. Bueno, IPv6 solo. seis para el ah para, solo el para, es entonces el no. objetivo de estos tutoriales que dictamos es Animar a que ustedes puedan implementar. El... esto. nosotros les animo también a que los que no son inscritos todavía en la, de... ¿De en la lista de correo de LACNOV. no se en la lista de correo de LACNOV? No están inscritos. Todos están. No participa de la lista de LACNOV. no? sabe que es LACNOV. ¿Todos están? Es LACNOV. LACNOV es el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Redes. No, no. de Ingeniería de Región de América Latina y el Caribe. En nuestra región no, no, no. De y el Caribe. Bueno, bueno, bueno, y, uh, compartimos y, muy y sacamos boa. dudas. Muy en LACNOV digo, existen grupos de, de información. Entonces, hay grupos de trabajo mí, sobre implementación. Sí. Então, se houver alguma dúvida quanto à instalação de PVC, interessante, que vocês possam assim, aprender pontos do cenário de vocês, interessante, porque então todos nós aprendemos juntos o seu cenário e também podemos compartilhar conhecimentos com o objetivo de que vocês possam fazer implementações bem sucedidas. E se interessa. Alguém tem alguma dúvida adicional? Quem conseguiu Atingi IPv6 only um, só um, não teve mais que IPv4. E para IPv4 only tem alguém? Só IPv4 only teve ponto com, com solutions. 4, 6, 7, 8, tu, testaram Buenísimo. ¿Tenemos tiempo todavía? Muy poco. Contenido, ya no tenemos. Podemos hablar de esta cosa. Bueno, como nos resta tiempo, vamos a aprovechar ese tiempo. Como tenemos ahí el entretiempo, vamos a aprovecharlo. Voy a compartir con ustedes, aprovechando el tiempo que tenemos, algunas láminas que yo compartí en la en el otro salón por el caso de que ustedes no estaban allí y estaban haciendo ese tutorial de IPv6. Eh, que vocês não puderam ver, eh, porque estavam. E podem descargar essas lanças. É o um conteúdo de Pirine e 6 vocês podem eh, fazer um download desses slides, eu acho que está no site do LAPPIRIN Forum. E falando sobre Pirine e 6 é interessante esse assunto, porque muitos ISPs continuam a crescer. É, tem quem fala que não tem, a, a, a uma de pv 4 e que querem quer continuar a crescer, a implementação de pv 6 torna-se urgente para que continuamos a, é, possamos continuar a crescer. E isso é por um causa da solução e da necessidade dos clientes de maior conectividade. No entanto, a, em bo... Mas quando nos preocupamos se implementar a imprevescência, temos que nos preocupar para fazer isso, fazer de boas Então, o que é que podemos... Assim é então, que podemos... pode ou... suceder, pode passar, sim sí, pode passar. boas conexões, um então, vai oferecer um serviço Tengo de um... pior qualidade Para ser irme... para Olha, por exemplo, eu tenho uma Ferrari... Yo Supongamos que en este Cancun, tramo que quiero que quiero imagine. hacer de aquí hasta Cancún, aunque yo tenga una fe, tengo dos posibilidades de, de camino. Uno, tengo el una camina, asfalto yo impecable, tengo impecable una práctica, una práctica, nada. prácticamente nada. Por otro lado, yo que tengo un camino este, obviamente, este caminho lindo ah, tinha. E por outro lado, tem um caminho. Tá tengo uma estrada, uma com alto pedaço. E tenho uma Veo outra estrada, com... que é uma estrada de... sensível, associada com doble mano e com, com alto tráfico ah. de caminhões. Por ah. onde creem nós? Então, usted... e... O trânsito de chegar... caminhões, por onde vocês acham que posso chegar mais rápido uh, a, a dist... meu destino? Os dois caminhos, eu... obviamente, minha velocidade se verá reduzida. Os dois caminhos, o trânsito de é caminhos minha... feio, eu tenho baches, reducida. eu tenho mano sencilla, Pelo eu fatos, tenho alto tráfego de caminhões, É o mesmo quando é temos muitos bem... milhões, assim por diante. Bem... E acontece a mesma coisa quando temos boas conexões, bons feelings, boas interconexões em IPv4, e temos apenas uma sessão de GP estabelecida, com poucas políticas, o público possível, com um o carro AMP somente para cumprir o requisito que o LAPIC me deu, de estabelecendo uma sessão BGP. O nem fala que você tem que fazer uma sessão BGP com tais recursos né, IPv6 e tanto tempo de tráfego. Então, o IPv6 é a nossa Ferrari, de fato, tem uma versão mais simples, não tem fragmentação de pacote, tem uma série de vantagens. No entanto, o que estamos fazendo? Estamos fazendo que o IPv6 passe por uma estrada pior. Então, por isso é importante cuidar também das interconexões em IPv6. Isso nos faz oferecer e entregar serviços de melhor qualidade aos usuários, de fato. É por isso para isso que o usuário paga a sua taxa. Essa é a minha pedaço para... Assim, basicamente Não. temos é, o peering. temos duas dois tipos de piring duas duas coisas muito interessantes e que porque podem esses dois tipos de piring são interessantes porque podem cuidar de nossas necessidades básicas de interconexão no piring público é uma conexão de eh, para um ponto de troca de tráfego e eu posso compartilhar ou enviar, anunciar todos os bloques, meus de IP, recursos de IP, de IP, os LRs, os blogs IP, eu posso anunciá-los aí, e eu recebo tudo o que vem uh -huh. esse ponto de droga de tráfego. Uh -huh. E isso faz que minhas redes sejam conhecidas uh -huh. publicamente uh -huh. por todos os participantes, e por isso aqui é conhecido como Piremont. Então, o pirem público com essa aula, na outra sala, é o que fazemos no SNAP. Estamos aqui compartilhando informações publicamente, vocês compartilham dúvidas e todos nós podemos interagir entre nós em benefício mútuo. No entanto, quando falamos sobre pirem privado, esse tipo de pirem, é um tipo de piring mais específico, onde dois operadores, dois ISPs podem, por exemplo, fazer um, um peering exclusivo para compartilhar apenas tráfego entre eles, ou também até participando no ponto de tráfego de tráfego, usando ferramentas previamente oferecidas por esse ponto de tráfego de tráfego, fazer peering privado. Que tipo de ferramentas seriam? Por exemplo, um túnel entre os dois usuários compartilhando uma infraestrutura pré-existente de troca de tráfego, como o VLAN, por exemplo. Estes dois usuários poderão estabelecer sessões para a GP usando a VLAN privado e, assim, é fechado. O PIR também pode se fazer por comunidades. Eu encaminho uma comunidade determinada e, por essa comunidade, eu informo que unicamente o determinado participante vai receber os anúncios que seguem ou continuarão com essas eh, comunidades. As comunidades de BGP são como eh, etiquetas de identificação adicionadas aos anúncios eh, e servem para otimizar as políticas de roteamento. Aqui vamos reforçar um pouco. Aqui vamos reforçar um pouco a parte das políticas de peering, porque sessões de BGP comuns já são muito conhecidas pela maior parte dos participantes, e vocês já sabem, por exemplo, estabelecer sessões BGP com os IP Transit para exportação dos seus próprios recursos. Porém, é importante entender que as políticas de roteamento para peering pode ser um pouco diferente. Um exemplo seria que o BGP sempre vai tentar escolher as melhores rotas, mas podemos também manipular para que essas rotas, ou as rotas recebidas por um ponto de troca de tráfego, sejam sempre as rotas escolhidas ou as melhores rotas do nosso ponto de vista. Isso fazemos no que se refere no mapeamento de rotas, ou map. nós aplicamos ou executamos ações em determinados prefixos. E onde estão esses prefixos? Eles estão na lista de prefixos. E essa é a forma mais simples de fazer políticas de roteamento. Temos as listas de prefixos, que em inglês é prefix list, que podem ser diferentes. Podemos manipular como vamos instalar isso no nosso próprio router, e para isso também usamos a prefix list, para selecionar isso. Então, nessa lista podemos identificar quais vão ser as nossas faixas e o mapeamento de rota que vamos fazer dentro do mapeamento de rota, ou na route map, as ações que vamos executar nessa lista de prefixos. Uma lista de prefixos podemos ilustrar como uma lista de compras. Por exemplo, eu posso dizer, vai para o supermercado e, por favor, traga arroz, feijão, batata, leite e também maçã, e algumas outras frutas. E posso pedir a outra pessoa que vai para outro lugar e compre outras coisas. Por exemplo, uma farmácia e compre alguns medicamentos, produtos de beleza, qualquer coisa. Então, as listas de prefixas, prefix list, são listas de compras. Um detalhe curioso é que os itens dessas listas podem estar presentes em outras listas, por exemplo, um mesmo item pode estar presente em diferentes listas. Da mesma forma, eu posso pedir à pessoa que vai para a farmácia que compre um. uma escova de dentes e no supermercado eu também consigo uma escova de dentes. Então, temos as mesmas redes em diferentes prefix list, independente da classe de ação que vamos realizar. Outro detalhe interessante da que são as prefix lists é sempre anunciar os pontos de troca de tráfego e aquilo que se anuncia também ao tráfego. As pessoas acostumam a anunciar 22 ao tráfego e 24 em IPv4 ao ponto de troca de tráfego, 32 ao trânsito e 40 ao ponto de troca de tráfego. E só isso. Porém, é interessante para otimizar e fazer que as redes ou os routers sempre possam escolher as melhores rotas, é interessante que se anuncie sempre a mesma coisa. Mas por quê? Pode ser que eu tenha conectividade com o ISPA, e eu também tenho, estou participando de um ponto de troca de tráfego, e eu anuncio o 32 ao ISPA, e anuncio 40 ao ponto de troca de tráfego. Porém, esse provedor de tráfego sempre quer otimizar as suas rotas, quer sempre tirar o melhor proveito da situação do, e do ponto de, inter, de troca de tráfego. Então, volta a anunciar o ponto de troca de tráfego, tudo aquilo que eu anunciei. Então, ele vai enviar ao ponto de troca de tráfego 32, e eu mandei 40. Para os outros participantes que possam estar presentes, eles vão preferir o 40. Porque é a rede mais específica. Porém, se algum desses participantes, por exemplo, tem limite no router de border e diz, não, eu quero receber apenas redes 32, o que vai acontecer? Esse participante, para chegar até nós, vai chegar ao ponto de, de troca de tráfego, vai girar pelo tráfego e baixar até chegar até nós, em vez de passar diretamente pelo ponto de troca de tráfego. Então, aí, não estamos aproveitando esse ponto de troca de tráfego, porque o tráfego está passando pelo nosso tráfego. Então, é um detalhe, uma curiosidade que aprendemos com o tempo e é interessante compartilhar. Falando das mapas de rotas ou route maps as ações a executar em uma determinada lista de prefixos. Existem dois tipos de route map, a exportação e a importação. Na exportação, nós enviamos tudo que não é interessante e que é do nosso próprio OSN, a não ser que sej sejamos uma IP Transit, e aí queremos também anunciar tudo o que está dentro do nosso cono de redes ao ponto de troca de tráfego. E no caso de importação, podemos aceitar tudo, podemos aceitar algumas comunidades. Isso é uma escolha individual de cada administrador de rede e de cada rede. Porém, é interessante assignar ou determinar uma preferência local mais alta para os anúncios em LRID recebidos, em rr recebidos, e aí chega novamente a pergunta, mas por que, professor, isso pode acontecer? Vamos supor que, novamente, eu compro o tráfego da empresa A, e ela anuncia todas as redes que tem, incluindo as dele mesmo, nessa mesma empresa, porém também anuncia as suas redes ao ponto de troca de tráfego, e no caso de que não exista nenhum tipo de filtro restritivo. Se eu, que sou participante e faço parte do ponto de troca de tráfego, tenho uma preferência local mais alta, as rotas desse participante, o caminho preferido será pelo ponto de troca de tráfego, e não diretamente por ele, porque temos um pulo do sistema autônomo de nós ao tráfego e de nós ao tráfego que é então participando, participante do ponto de troca de tráfego. Então, isso otimiza que possamos realmente aproveitar o ponto de troca de tráfego. Aqui temos um exemplo de uma lista de prefixos em Cisco Lite, um Huawei, Juniper, que mudam os comandos, mas os conceitos se mantêm. Conf t ipv6 prefix list, list peering out v6, sequencial 5, permite, e coloco ali o bloco em ipv6. Se eu quero anunciar 32, 33, 34, vou apenas adicionando novos sequenciais, 6, 7, 8, etc. etc. Eu gosto sempre de pular. De 5 em 5, mas isso é uma questão pessoal, assim como o nome, o descritivo do um prefix list, que está como list peering out v6, é apenas uma olhada dessa lista de prefixos. Eu sei o que é uma prefix list que está vinculada ao peering, ou poderia ser ao IXP Yucatan, IXP BR. Out, quero dizer, é a direção. É uma lista de prefixos que estou usando para na política de exportação, e V6, que é IPv6. Não seria necessário, porque aqui já temos um IPv6 prefix list, mas é algo que já faço há muito tempo, já estou acostumada a fazer assim, uns 15 anos que eu faço isso, então vai ser difícil tirar. No caso da map acontece a mesma coisa, com o RM Peering Out V6, aí eu estou indicando, RM de Route Map Peering, que é onde está configurado ou vinculado essa Route Map, Out V6, permite 5. E a partir disso eu dou um match IPv6, Address Prefix List, List Peering Out V6. Aqui é uma regra de Permit, e aqui, estou vinculando a prefix list criada na, no slide anterior a este mapa de rotas. E da mesma forma, outra forma, seria a route map RM Peering in V6, ou seja, essa route map vou aplicar nas regras e políticas de entrada, ou importação, permite 5, 7, local preference 110. Aí estou dando preferência para as rotas 110. Mas no caso de standard Cisco, poderia ser 101, porque a preferência local de padrão do Cisco é 100. Todas as rotas recebidas se instalam com a preferência local 100. E aqui temos o resultado final. Nosso ASN123 estabeleceu, um estabeleceu um peering privado com o ASN456, decidiu exportar ASN456, o 1, seu 1, 2, bloco 2001, DB8, 32 e decidiu importar, e decidiu importar tudo. tudo. Quero importar tudo. tudo e quero que tudo se, seja recebido, é com preferência 110. No caso de não querer importar tudo, é apenas criar uma prefix list com as faixas que não queremos aceitar e na Houtmap, em vez de permit, colocar Deny. Se eu mudo a ação da Houtmap, automaticamente já vai mudar a forma de receber estes NRS. E o ASN456, como não estou configurando, não sei, o que quer exportar, saberei depois da sessão BGP estabelecida, quando veja o comando para verificar as rotas recebidas, e aí vou saber quais são as faixas enviadas. E nas políticas de exportação também, imagino que ele quer aplicar a preferência local, 110, as rotas de entrada. Nestes casos, independente de se aqui em cima existe um tráfego IP que seja comum aos dois, por exemplo, aqui um trânsito IP, um tráfego IP onde eu estou conectado ele também, e eu anuncio a ele a mesma coisa que anuncio ao tráfego. Estou evitando que esse tráfego seja rota, sempre, mesmo que já vai se evitar, porque apenas terá um saldo. Informação importante sobre o peering em IPv6. O ISP que decide não fazer peering ou não estabelecer um bom peering em IPv6 é uma pessoa... E tem uma Ferrari, e escolhe, tendo uma boa via, ir por Cancún, pela rota mais feia, cheia de buracos e com todos os problemas viais que identificamos. Ou seja, no final, é uma questão de escolha pessoal. Porém, cada escolha tem a sua consequência. Como consequência, podemos demorar para chegar em Cancún, podemos quebrar o um pneu, um, podemos quebrar a Ferrari. São consequências possíveis da nossa escolha. Então, se um dia... Esse ISP, Escolhe Não Fazer Peering, está escolhendo deixar de entregar a melhor conectividade para os seus usuários, de entregar o melhor serviço, de entregar o que está contratando o usuário. O usuário não contrata o serviço de internet para que seja lento, para que não funcione, para que fique caindo. Não, ele contrata para ter bom funcionamento da rede. Não é... Nenhuma questão de diferencial, não, a ah, minha internet é a melhor porque tem mais qualidade, não, é uma obrigação de todos os ISPs. Então, adotar peerings tanto em IPv4 como em IPv6 é essencial para reduzir latência, para aproximar conteúdo, reduzir custos em um terceiro ponto e oferecer a melhor qualidade de serviço aos clientes e usuários. Então, temos consequências se escolhemos não fazer isso. Mas, se escolhemos fazer isso, podemos realmente tirar proveito da situação e ter todas as vantagens que comentamos. Alguma pergunta sobre Peering e IPv6? Então, vamos fazer. Ah, eu tenho uma pergunta. Então, por favor, se aproxime do microfone. Boa tarde. No caso que o senhor colocava, de eu e vocês, por favor, se identifique e fale quem você Ribero é. Rivero de Cabace, Argentina. Eh, la Eduardo, Eduardo Rivero de Cabace, vos... Argentina. Seria ótimo. Implementar IPv6 ah, only, se não, bueno, em, em outro caso, e, os dois serviços. Realmente, isso é um que... é. ou, em, em, no caso dos dois serviços, de fato, tem duas Se ali. a gente colocar o Ju, esse servidor, todo o tráfego de IPv6 vai passar por esse servidor, né? É. Não. No caso do Ju, todo o tráfego que seja na China vai passar por ali. Porque deixa eu sair... Aqui, aqui é o que temos neste caso, no 464 março o tráfego de IPv4, que foi na solar vai passar por aqui e vai chegar ao rosa. O tráfego de IPv6 nativo sai diretamente por aqui e não passa que... não faz o mesmo tempo. Nesse esquema, esse servidor que você coloca lá embaixo, como posso mais ou menos estimar a capacidade que eu... Tiene, sí. no, no, no me recuerdo dónde es, pero sí. hay un par de, sí. de pruebas que ellos hicieron de capacidades no para decir cuánto de tráfico, en qué hardware y todo más. Quiero un correo ahí a la la grupo, tipo de hardware ayudar? y así por diante. Y también pueden ir cambiar un e-mail al estado de Google y ellos podrán ayudarlo también al estado de Google. Si pueden mandar un e-mail. Ali tem a Vigordói da Universidade de Cancunha, um da casa é, que implementou Poder. Jum na universidade. Então, todo o tráfego na universidade passando por 464X no Jum. Então, ele pode falar qual o hardware que usa os usuários que tem. tem. milhares de usuários, o tem da universidade Todo esse tráfego né, passa por esse hardware. De, a diretoria, todos passam por esse hardware. Neste momento, tem algum hardware que não seja acontecer? Algum, algum outro hardware? Não, mas para fazer o um 464-XMAT, você pode encontrar Cisco, Juniper, o AVEI ou não, Destino, mas garantindo que funcione. E tem outros que também fazem o 464-XMAT. PTD5, ah, eles são farmers que fazem. Certo. Fabricantes de Firewall, como falou o Jordi. Isso, já isso já vem incluído o JUNAS nos equipamentos? Não o JUNAS, a implementação do quadro MENA 4 E a outra questão, quando o PIR, isso ajudaria também no caso dos ISPs pequenos, que têm apenas um barra 24, que são limitados a barra 24, para fazer um melhor avalizamento do tráfego. Se você só tem um barra 24, você não vai ter muitas opções de para balancear o tráfego por origem, mas vai ter preferências de tráfego se anuncia para outros pontos de prova de tráfego. Mas o que eu falei, levantando aquele IPv6, um Sim. Então, de, de rango, se si podrás fazer. em IPv6, com certeza, porque aí você consegue mandar algumas mensagens faixas e vai balancear a carga de tráfego, vai depender da faixa que você anunciar e como eles estão usando os usuários. Se eu levantar um único PIRI com IPv6, eu posso tirar o tráfego de IPv4 por esse mesmo PIRI? Em BGP, por isso, pode anunciar IPv6. Que pode ser anunciado em 34 por aí? Está, está na apresentação da lei para hoje de manhã. E pode se estabelecer sessões BGP em e IPv6 e anunciar em 34 sessões em IPv6. Perfeito, muito obrigada a você pela consulta. Bueno, Wesley, eh, aquí está ahí tres preguntas en, que hemos recibido. Obvio. Wesley, tenemos sí, tres preguntas que llegaron desde el Zoom. Oso, la primera es el señor Jorge González. Él pregunta cuál sería la alternativa sí, si que... para el caso en el cual los ISPs cuando tienen conexión de beta, no ofrecen el VGT. Muy buena la pregunta, Jorge, y gracias por acompañarnos remotamente. Bueno, Entonces, Jorge, bueno. muy gracias. A, resposta a essa pergunta é uma coisa que que entreguem IPv6 a seus clientes então é que um entreguem IPv6 a seus clientes então então então caso de que não... 28, em IPv4, que então então então então pelo menos um barra 40 e interesseis rango, a seu ISP se que, que tem um monte de endereços de todos então essa faixa sim. e pode pegá-lo sem nenhum tipo de inconveniente então se pegar esse bloco do seu ISP você poderá usar o coletivo de seus nenhuma... usuários, e eles serão com em entre os 6 nativos sem nenhum tipo de problema muito obrigada pela pergunta Vale. certo Vou trazer um comentário sobre outros fabricantes que também suportam 4 megawatts. Eh, referi que os 6000 também suportam. A dos RAMs para contrarrestar ataques a este serviço. Para contrarrestar ataques. não sei se. Si entendí bien la pregunta, porque RA. No, es... no sé si entendí bien esa pregunta, porque es RA, BGP, no sé si... es que los partidos que tienen que tener que el neighbor discovery, que... discovery deshabilitado uh, des de des uh, des en las interfaces donde se establece el peering. Justamente para que. Del IEX, no de I I AM, am, de, Entonces puede ser un, un detalle yeah, time, el recovery, recovery so. en la interfaz donde se está estableciendo. Eh, line, si son direcciones IP6 globales configuradas so. manual y estáticamente, oh, no hace sorry. sentido. ¿Dónde está y también anunciando R.A. No hace sentido ter ali configurado y anunciar si bueno, yo entendí bien. Voy a, a responder un poquito más, porque quizás esto está unido bueno, con la presentación. De... Yo voy a responder un poquito más, porque tal vez esteja unido a la presentación que yo fiz hoje de mañana. Que ¿O qué acontece con el R.A.? -8950. el mecanismo comienza RAS, ¿ok? Eso es obligatorio. Es la manena, como un enrutador que va a soportar el extended next open coding. -co 그래서, claro, la pregunta también la une mucho con el tema de então, a pergunta está é muito unida um, à questão de segurança. Geralmente, quando o router, os routers que recebem, nos recebem na rede Wi-Fi, quando é na claro, IAS, em não... para ele, No entanto, isso não é um tempo determinado para isso. Talvez então, um fabricante faça Algunas... passar quatro 4 minutos e meio, 6, alguns podem ser mais, mais. Sí, Excepcionalmente, lo que mencionaba Wesley, si uno se encuentra conectado a un, un computador, es, lo normal es, y por temas de seguridad también, que ellos suprima... Es, no, no, no, no, no, no, no, el los computadores eh, eh. no necesitan enviarse RA porque no hay dispositivos en el... No hay, en estos casos... Se si eu quero que se automatize, por exemplo, um data center, então, dentro da de minha mesma rede, minha mesma rede me refiro, ao menos fisicamente conversando, rede, eu quero automatizar dezenas, centenares de, automatizar de, de, decenas centenas de equipamentos, equipamentos que vão falar o BGP com é comigo. Este mecanismo referido hoje no é muito bom uma pobre, maneira é, muito eficiente, eu vou conseguir levantar sessões do BGP de uma forma muito eficaz, uma opção. sem eu muito, eu... muita manutenção. Nesse caso, se eu o RA, não é uma opção. Se eu sou o primeiro RA, então acaba sendo manual. Tem que configurar automatizado com escrito de escuro. atrás. uma questão de sim manual equipamento por equipamento, dispositivo por dispositivo, estabelecer as ações da GBA, é uma questão administrativa que requer muitos esforços. Eu acho que, com isso, eu referia a questão do RA seria obrigatório nos mecanismos que falamos hoje em dia. E aqui chegaram mais algumas perguntas. Vai ser a última, porque a primeira é uma... Vou ler com calma a gente passar aqui. aqui Rodrigues Osman, se os pontos de troca de tráfego é eh, são todos concursos? Ou devem ser pagos ou tem gratuitos? Existem pontos de intercâmbio de tráfego gratuitos que são. Os pontos de tráfego de tráfego gratuitos são, alguns são gratuitos de, de... e outros são sem fins lucrativos. Então, é. Diferencia que los gratuitos aportaciones para obviamente eh, pagar lo que son los costos de operación de un punto de intercambio de tráfico y que generalmente son costos de un punto de intercambio de tráfico que les causan costos baixos mención, utilizando, o sea de 10 GB 40, 100 GB de conectividad. Un punto de conectividad que está usando. 40, essa, contribuição dias, depender, 400, também, de, então, essa contribuição vai depender do tráfego de 25 dias, outros de 400 dias. Então essa contribuição vai depender do tráfego que você tem que pagar. E também existe um tipo tráfego de nosso ponto de intercâmbio. Para fazer parte da maioria da nossa região ah, eh, dos, dos ICSP, Uh, foi uma apresentação hoje de manhã do enxofre do RPF. A maioria dos pontos de prova de tráfego da adição de gravidez são sem fins lucrativos. Uma pergunta? Esta seria a última, porque já é hora do break. Uma pergunta e a última, porque está na hora do coffee break. Sim, boa Boa tarde. Eu sou da Cabace e tanto me o que de... contar a de... De nos, con nos, constru... contar a experiência de Cabace com a construção de a dos 30 e indiscutivelmente. Amarío sim com certeza. A hora do break eh, já sabem oh. onde. é regresamos a las 4:30 y en punto con la parte final que vamos a estar con de 10 equipos de IPV6 un tema muy interesante, interesante. lo esperamos puntualmente, gracias tratar sobre más asuntos muy interesantes de acuerdo, nos vamos a hacer más tarde